No dia 31 de março, o projeto Liga de Mercado Financeiro e o Programa de Extensão Suma Educacional receberam a comunidade para um evento sobre finanças pessoais e investimentos. Durante as apresentações, os participantes debateram sobre o mundo das finanças, além de conhecer a atuação dos dois projetos. O objetivo da Liga é formar líderes no mercado financeiro. Dentro da Liga, a gente educa o, o, os, os membros sobre a prova da CEA, certificações financeiras, sobre análise fundamentalista, valuation. Então, a nossa ideia é formar pessoas que estejam aptas a trabalhar no mercado financeiro, se comunicar e se desenvolver aqui dentro. O consumo educacional Atualmente ele leva a educação financeira para 99 escolas aqui da região central do Rio Grande do Sul e impacta diretamente 30 mil alunos. Então é um impacto bastante significativo. Apesar da popularização nos últimos anos, a educação financeira segue muito distante do povo brasileiro. E tanto a Liga de Mercado Financeiro quanto o sumo Educacional entendem que essa prática deve ser cada vez mais acessível a todos. A ideia, então, é que ela chegue de forma simples e de fácil compreensão aos estudantes e todos os membros da comunidade. Em fevereiro deste ano, o Serasa realizou um levantamento e apontou que cerca de 70 milhões de brasileiros seguem com o nome restrito. E os estudos apontam que esse número expressivo poderia ser evitado com o auxílio da educação financeira. Existe uma, uma falta de educação financeira muito grande hoje no Brasil e isso tem diversos é, diversas repercussões. Né? Então, a primeira delas é o nível da inadimplência que existe no Brasil hoje. Só que muitas vezes as pessoas imaginam que inadimplência é um problema somente para aquela pessoa que está inadimplente quando, na verdade, isso aumenta o custo de capital, o custo é, de pegar dinheiro emprestado. Né? Então, quando tu aumenta esse custo, tu cria, inclusive, desemprego, tu cria queda na renda, porque se tu pensar que esse custo da inadimplência ele não vai ser simplesmente é, arcado pelo, pela instituição financeira, pelo banco. Ele vai ser repassado a todas as outras pessoas, a todas as empresas que vão simplesmente pegar dinheiro emprestado naquela, naquela instituição financeira. Isso é o custo do banco, ele só repassa, né, como qualquer outro produto. Então, à medida que esse custo é repassado para a sociedade, você é, vai ter, por exemplo, empresas que não vão conseguir é, abrir o seu negócio, que não vão conseguir manter o seu negócio ou simplesmente vão ter que demitir uma parte é, dos seus funcionários, porque o custo de capital é muito alto. Para quem é acadêmico na UFSM e deseja participar dos projetos, acesse lmfufsm e arroba sumoeducacional. Saiba mais no Instagram.